Olá, meu nome é Alessandra Munhoz, sou proprietária e diretora pedagógica do GEMES Centro de Educação Infantil, uma escola bolívia em Londrina. Sou pedagoga há quase 20 anos, tenho especialização em psicomotricidade e neuropedagogia. Eu acredito que a educação tem um poder transformador muito grande na vida do ser humano. E Londrina é uma cidade acolhedora e aberta a desenvolvimento, por isso, tem um cenário ideal. Para que possamos trabalhar com as nossas crianças. Eu e minha equipe temos o compromisso e a dedicação de fazer com que as crianças tenham esse desenvolvimento integral. É uma necessidade, por isso, meu negócio é Londrina.